Só me libertei de mim quando consegui perdoar Busquei tanto a felicidade, mas estava em outro lugar A vida pode ser leve, sem fardos a carregar Vivendo a cada momento sem o passado a rondar A gente rega a semente do medo E ao acreditar, tudo se enrosca Seja verdade ou mentira, isso pouco importa A vida pode ser linda se desatar os nós que nós mesmos criamos pra ficar longe do amor eu me convidei a explorar e te convido também um lugar seguro dentro de nós que vai nos levar mais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 E te convido também, um lugar seguro dentro de nós, que vai nos levar mais. Só me libertei de...